Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Agnus Day do cantor David Killan. ok? É, antes da gente ir para o tutorial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, tá bom? Se quiser se aprofundar mais e destravar as mãos aí, entra no link aí na descrição e vem ser o meu aluno VIP, tá bom? aí você vai poder conversar comigo e tirar suas dúvidas diretamente comigo ok? bom gente é, música do David Keelan aqui eu tirei o arranjo mais completo tá? não é para iniciantes esse tutorial ok? então vai entrar muito chord melody e encadeamento aqui, tá? vamos começar aqui a parte do Aleluia, né? Dó, tá? tá em Dó maior a música, ok? então Dó Fá com Dó, Dó, Fá, Dó. Ok, então, ó, Dó, Fá com Dó, Dó, Fá e Dó, tá? Estou fazendo assim para você poder ver os acordes, ó. Aleluia, beleza? Aí tem o parã. Beleza? Aí, continuando... Aleluia! Então, esse Aleluia vai ser... É, dó, Fá com Dó, Dó, Fá, Sol, Lá menor. Beleza? Aí vai vir o poderoso é o Senhor Nosso Deus. Vai ser... Poderoso Sol... É o Senhor, Fá, Nosso Deus, Dó, tá? Sol, Fá, Dó, beleza? Vou continuar aqui, depois a gente dá uma olhadinha mais é, detalhadamente. Continuando: A, então, Dó, Fá com Dó, Dó, Fá, Dó, beleza? Faz uma mão esquerda tam, tam. Beleza? Dó, fá com dó Dó fa sol Lá menor Ok? Tá ficando alto, né? Uma oitava pra baixo Fá, sol Dó Sol Dó Fá com dó fa Lá menor, sol, vem um Ré menor, Dó com Mi, Fá, Sol, Dó, Sol, Dó. Eu vou invertendo aqui para procurar os acordes mais próximos à minha mão, tá? Fá com Dó, Dó, Lá menor, Sol. Ré menor. Dó com Mi. Fá. Sol. Dó. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, mais detalhadamente, né? O Aleluia, então, é Dó. Tá? Tá escrito aí na tela também. Fá com Dó. Dó. Fá. Dó. Tá? Bem devagar, ó. Parada aqui para você poder ver os acordes, hein? Ok, agora a poderosa ser o nosso Deus. Beleza? Vamos para a continuação. ok. Beleza, ora o santo. Depois a gente pode pôr melodia nessa parte do santo, é o senhor poderoso. Beleza? Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno, do, digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Vamos dar uma olhada nessa parte do santo? Então, essa parte que o vai ficar aqui, ó é... Aleluia Você vai descer aqui, né? Ou se você quiser fazer mais pra cima, né? Fá Sol Ó Sol Dó, Tá vendo? Fá com Dó Dó Lá menor Sol Tá, então, ó Vamos pro santo, né? Sá Bem devagarzinho Santo Beleza? É o Senhor Deus Beleza? Poderoso tá? Dá pra fazer a melodia aqui encaixar com o Ré menor agora Mas, sei lá, né? Ó. Ok? Aí vem Falta foi a nota aqui. <risos> ah, era o sol, né? Aí vai dar na mesma. Ó. Aqui ficou bonito esse baixo pedal, hein? Mas era, era sol, né? Ó. Sol, dó, beleza? Fá com dó, dó, dó, lá menor, sol. Aí vem o um ré menor agora, né? Dó com mi, fá é para acabar, né? Tá, e agora eu vou tocar uma vez. Tudo devagar. Vamos lá. Okay. Para finalizar... Beleza? Tem um grauzinho de dificuldade aí, viu? Gente, ó, a cifra Tá na descrição do vídeo Tá o PDF com a cifra, então... É, vai ajudar muito a tocar a música se você ler a cifra junto, tá bom? É, não deu para facilitar, tá? Porque senão ia ficar muito troncha a música, né? Ia ficar muito simples e ia acabar ficando esquisito só com acordes, tá bom? Desse jeito aqui dá pra cantar em cima. Normalmente vai ficar bonito se você pôr um string junto, um pad aí. Vai ficar bom, tá? É... não esqueça de deixar seu comentário, tá bom? E assim, é, eu tenho percebido que tem muitos é, tem aparecido muitos comentários de deficientes visuais, tá Eu tenho até um projeto de fazer alguns podcasts para postar aqui no canal, que seria um podcast, uma aula só em áudio né é, de uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? porque senão eu não vou conseguir né filmar a mão e editar tudo e ainda fazer tudo ultra detalhado, eu vou demorar um ano para fazer um tutorial. Então o podcast, ele vai ter como objetivo atender o público tá? deficiente visual, ok? Se você é deficiente visual e está assistindo esse vídeo, comenta, deixa a sua opinião, o que, que você acha. Se tiver um número considerável de pessoas interessadas, eu começo a gravar esses podcasts posto aqui no canal, entendeu? E até futuramente posso considerar gravar um curso específico para o deficiente visual, tá bom? Aí seria né, um áudio curso bem detalhado, tudo bem explicadinho, pensando em você que é deficiente visual, tá bom? Aí me dá o feedback de vocês aí, tá bom? É, comenta aí e aí a gente vai estar tá estudando essa situação, tá bom? Você que quer ser meu aluno, link na descrição do vídeo, tá bom? Entra lá, conversa comigo e a gente pode estar tá aí estudando aí juntos aí, né? E eu vou estar tá tirando aí as suas dúvidas aí, te ajudando aí a destravar as mãos aí no teclado, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, hein? Tchau!